O inferno é real? Esta pergunta é apenas uma tentativa de fugir da seriedade do assunto. É melhor desqualificá-lo, fazê-lo parecer primitivo, coisa de ignorantes, tudo para evitá-lo. Mas Deus o trata com seriedade, muita seriedade. O termo inferno é citado 32 vezes no Velho Testamento. Jesus Cristo afirmou como uma realidade por 15 vezes. Disse ainda que há pessoas que lá se encontram e estão conscientes, são os que rejeitaram a verdade, Lucas 16, 23, 29. Escritores lúcidos como Paulo, Lucas, Tiago e Pedro se referem ao inferno como um local real e não um estado psicológico ou uma condição social. Não há sugestões que o inferno seja aqui neste mundo, pelo contrário. Nos é dito que foi criado para a punição dos anjos que pecaram. Assim, Deus o trata como uma realidade, sim, um lugar de tormento eterno pela rejeição ao seu filho, Jesus. E ainda no livro do Apocalipse o termo aparece quatro vezes como lugar de tormentos, e no relato final de nossa história será lançado na eternidade, Deus chama de segunda morte, Apocalipse 20:14). Portanto, Deus afirma que o inferno é real, uma escolha pessoal, mas ainda é possível evitá-lo pelo evangelho.